Vou pra, cima, vou pra cima, vou pra cima, vou pra cima E vai matar, matar. matar, matar ou vai morrer, vai morrer, vai, matar. Vai, morrer, vai, matar. Vai, morrer, vai matar vai matar ou vai morrer, vai morrer, vai matar vai matar ou vai morrer, vai morrer, vai matar Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer A gente é amigo lá fora, e de rima eu tenho corte Mas nem a amizade hoje impede a sua morte É tipo isso, mano, pode parar no combate Eu mato meu amigo, tô jogando free fire É tipo isso, mano, pode matar. Pra... Calma, cê sabe meu mano, o que, é que eu rimo com a alma É tipo isso, tá, free fire, eu mato com a alma vai é morrer pro karma, é de muito tipo mano, pode pa É rima com métrica que você não vai alcançar Não vai alcançar meu mano, é o alcance Depois dessa derrota você vai é pedir revanche Aí, você tá ligado aí no combate Eu chego meu mano, hit de chavo nesse ataque Direito de resposta, gringou do outro lado Fala DJ Pois é amigo, mas nem se entende, hoje eu vim aqui pra te matar, não vim pra ser seu best friend, vai vendo que o bagulho é louco na sessão, veja como eu te mato, eu uso as zima com coração, meu chapa, cê tá ligado que o bagulho é louco, e agora eu até lembrei que você vai tomar pipoco, falar de jogo, isso aqui não é computador, é batalha de rima, te e fica computador, na moral, cê tá ligado, é trocadilho, por isso que agora eu armo e engato o gatilho, meu chapa, Cê tá ligado, Casim em brasa. apanhar na rua, vai apanhar de novo em casa. Morô, cê tá ligado, que cê apanha. Hoje sua cabeça vem a presente pra minha mãe. Vamos lá, vamos ei. lá, vamos lá. Ei, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ei, ei, ei. Esse aqui é o Santoro. Novamente já tá acostumado de novo a tomar o um couro. Meu chapa, cê sabe que eu vou fumar um cigarro? Te mato, depois eu embora dirigir o seu carro. Cê tá ligado? Bagulho é louco. E veja como agora você vai tomar pipoco. Porque nessa batalha eu acho que você deu pala Eu te mato e depois eu vou na fuga com. John fala, cê tá entendendo? Bagulho é louco, então vê se entende. Porque o bagulho é louco e só rap no rende. Mas na verdade, pode crer, eu falo pra você. Pode ir pra que eu pedi pra vir aqui com você, mas se liga que a verdade vem à tona. Eu vim contigo, não esquece, a morte pede carona. Eita! Ah, vai ir. que vai! É, é. Fala! Ah. Não é computador, o Free Fire é de celular E eu queimo essas moléculas a nível celular É tipo isso mano, pode pá Eu chego na batalha meu mano, aqui pra emocionar Cê falou que vai me dar de presente pra sua mãe É tipo isso mano, no Flow me acompanhe. É porque eu chego agora e te mato no momento Feliz dia das mães e depois os sentimentos É tipo isso mano, pode pá, é simplório Eu já levo a flor Pra deixar no velório, aí cê sabe que a plateia tu não emociona Cê tá muito folgadinho, não vou tirar carona <risos>